Hoje é dia de Pentecostes e essa é uma das chamadas Festas Santas. Quais são mesmo as festas santas? São três as grandes festas anuais, Páscoa, Pentecostes e Cabanas. Mas hoje vamos falar de Pentecostes, que também é chamada de Festa das Primícias. Isso porque é a Festa dos Primeiros Frutos. Mas as festas judaicas já não foram abolidas? Jesus não veio para abolir, ele disse que veio para cumprir, completar. Além disso, essas três festas estão dentro daquilo que Deus determinou como estatutos perpétuos por todas as gerações. Mas a igreja do primeiro século celebrava a Festa de Pentecostes? Sim, a gente pode verificar em diversos relatos históricos que essa festa era um dos mais importantes referenciais do calendário calendário da igreja primitiva. E por que a festa de primícias passou a ser chamada de Pentecostes? Porque essa festa acontece no quinquagésimo dia depois da Páscoa. E qual era o contexto que essa festa era celebrada pelos judeus? Assim como a Páscoa está associada com o juízo que caiu sobre os deuses do Egito e a libertação do povo de Deus, Pentecostes foi marcada pelo recebimento da lei de Moisés. E qual é o contexto dessa festa na história da igreja? Depois da morte e ressurreição de Jesus, ele tinha dito para os discípulos aguardarem pela promessa em Jerusalém. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram revestidos de poder do alto e falaram em línguas estranhas. Esse evento está relacionado com o batismo no Espírito Santo e é por isso que ele é considerado como o dia de nascimento da igreja. Então eu preciso falar em línguas para ser batizado no Espírito Santo? Jesus disse que o um nascido do Espírito é aquele que não sabe de onde vem e nem para onde vai. Então não tem nada a ver com dons espirituais. Então qual que é a importância dos dons de línguas. A interpretação mais pragmática é que Deus capacitou os discípulos a falarem línguas para conseguirem pregar o evangelho a todas as nações. Então existe um sentido mais profético para explicar os dons de línguas? Sim, além de ser útil para falar em mistérios para edificação do Espírito, o dom de línguas em Pentecostes representa a restauração da unidade entre os homens, que foi perdida em Babel. E como é que foi mesmo essa história? A cidade e a torre de Babel foi um movimento de homens que queriam se proteger do juízo de Deus com suas próprias forças versus Deus permitiu que ela fosse fundada e se desenvolvesse, mas depois ele acabou descendo até lá e confundiu a linguagem deles e acabaram sendo dispersos por toda a terra. Mais tarde, essa cidade de Babel deu origem a Babilônia, um local que é caracterizado pelo comércio, assim como seria hoje a cidade de Nova York ou São Paulo. E Deus também disse que traria o juízo sobre a Babilônia, assim como aconteceu com Babel. Isso significa que Deus não quer que a gente seja unido por meio de cidades, países ou instituições humanas? Observe a quantidade de juízos, calamidades, atentados terroristas e pandemias nesses locais. Você mesmo pode tomar suas próprias conclusões se Deus é favorável à existência dessas poderosas instituições humanas que não têm nele a sua força. Então, qual que é o plano de Deus para a unidade entre os homens? Deus mostrou que Ele não quer uma unidade política, nem uma unidade econômica, nem uma unidade religiosa. Ele quer uma unidade no Espírito. Não se trata de uma unidade terrena, mas uma unidade espiritual. Uma unidade com a vontade de Deus, com os planos de Deus e não com os planos dos homens. E o que é que tem que ter na festa de Pentecostes? vai ter aquilo que o Pai trouxer para a festa de cada ano. No Pentecostes, depois da saída do Egito, o povo de Deus recebeu com poderes e sinais a Lei de Moisés, que estava gravada em tábuas de pedra. No Pentecostes do primeiro século, os discípulos receberam com poderes e sinais a Lei do Espírito, e que foi gravada nos corações deles. Mas a gente tem que levar alguma coisa para a festa? A gente tem que levar as primícias, os nossos primeiros frutos. Você pode trazer uma palavra, um salmo, um louvor a Deus. Enfim, a gente pode oferecer a nós mesmos como primícias para o Pai. Assim como Jesus, que foi a primícia do Pai semeada na Páscoa e que frutificou em Pentecostes. Eu compartilho com vocês na descrição desse vídeo a música A Primícia do Pai, que está sendo lançada hoje pela Banda Dispensados. Se você curtiu esse vídeo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.